Números do nosso negócio. Macro e ticket médio. Todo mundo conhece o seu ticket médio aqui? Ticket médio? Quem não sabe o que é ticket médio? Tem alguém? Pega o total do teu saturamento e divide pela quantidade de vendas que você tem naquele mesmo período. Isso vai te dar o valor médio da sua venda. É o seu ticket médio. Ali dentro. A alto ou baixo, cara, eu não tem a regra do que é bom. Naturalmente, se eu vendo um ticket muito baixo, eu faço muito mais pacote para vender mais. Se eu vendo um ticket muito alto, eu é um preciso de coisas de ticket baixo para não perder a reputação. Porque não adianta nada você fazer 100 vendas de mil reais. Com 4 vendas você perde a reputação, reclamadas. Então, é um equilíbrio entre as duas coisas. Como é que eu vou usar aqui? Ó? Eu gosto, tá? Total de venda dos meus últimos 12 meses, total de pedido dos meus últimos 12 meses, Sai tá? Meu ticket médio de 12 meses, faturamento aqui né? médio dos meus últimos 12, com a minha média de pedido dos meus últimos 12, legal pega o total de faturamento dos seus últimos três meses, com o total de pedidos, com o seu ticket médio e também você vai ter a média de faturamento nos últimos três e você vai ter a média aí dentro de pedido dos últimos três. então eu tinha uma média de faturamento de 355 mil reais nesse exemplo, agora eu tenho uma média de 505 mil reais nesse exemplo de baixo, nos últimos três. meu negócio está crescendo ou está caindo? Crescendo né, estou faturando uma média de 150 mil reais a mais por mês, em média, só que isso também implica uma expedição, né? Antes que se eu fazia uma média de 1.100 pedidos, agora eu estou fazendo uma média de 2.800 pedidos, se não me engano ali, que daqui no lado não chama muito bem. 2.800, né? 800. Pedidos aqui dentro. Eu dobrei a minha necessidade de pedido, média mês. Será que eu dobrei meu time? Será que eu evoluí processo? Será que eu estou perdendo a evolução da expedição, estou perdendo o meu negócio, que eu não percebi que esse movimento estava acontecendo? Número rápido, fácil de vocês verem no negócio de vocês. tá? Outro ponto, ticket médio, o que isso quer dizer para mim? Quando meu ticket médio cai, eu vou procurar porque ele caiu. Quando ele sobe, eu vou procurar porque ele subiu. Às vezes eu esqueci de comprar um produto que eu não achava importante e é importante. Puta, eu só olhava ali, vendia 3 por mês, 4 por mês. Mas era um item de 1.500 reais, às vezes. Entregando 300, 400 reais de lucro. Porra, eu vou voltar a comprar esse cara. Ah não, foi uma regra do Marketplace que eu perdi. Se você demorar para perceber, você perde o seu negócio, tá? Isso aqui é simples de fazer o um negócio de vocês. É tudo divisão, né? Lança o valor, lança a quantidade de pedido, divide aqui, sai o ticket médio, pega aqui a média de faturamento, ali dentro, pelo que você dividiu por 12. Ah, eu não tenho 12 meses, divide pela quantidade de meses que você tem. Pega aqui e divide também o número de pedidos por 12. Fácil. Embaixo a mesma coisa, por 3, 3, 3. Olha isso do negócio de vocês e façam isso canal a canal, às vezes vocês vão ver. Ah, eu vendia 300, estou vendendo 500, legal, parabéns, você cresceu. Só que às vezes você leva um canal que você vendia 150 e você está vendendo 70. Aí você vai falar, puta, poderia estar então com 220 a mais faturamento nesse mês. O que, que eu errei? Porque 50 na mão direita é igual a 50 na mão esquerda, certo? Se eu te entregar 50 na mão esquerda na tua mão direita, vai valer a mesma coisa, correto? Aqui é a mesma coisa. É legal ser plátio, ter a medalha na é. mas você sem você vai precisar fazer 50, 30, 20, é 50, 30, 20, quando você chegar na medalha você comemora também.